Muito bem, né? Muito bem. Vamos continuando, né? Você que tá aí ligadinho conosco, é. Ser de longe, você de perto, você do sítio, você da cidade, Você é, pode entrar em contato conosco aí também pelo famoso zap-zap, né? Zap-zap é, é pros mais velhos, né? É, aqueles mais novos chamam outra coisa aí, né? Mas, é, como nós tá na meia idade, é. Vamos chamar assim mesmo, né? É. O código diário para você de longe é 16, tá bom? É 16. Vou falar bem devagarzinho. Tem gente que já tá ruim das orelhas aí, né? É, não tá escutando direito. Ó, presta atenção aí. É o zap zap da Saudade do Sertão é 997 4935. 997 4935. Você já notou já? Não pegou ainda? Meu Deus do céu, que lerteza! 997-8249-35. E vamos que vamos! E vamos tocando o barco. Deus me livre desse crente. Ai que coisa boa! O que, que é isso? É cheiro de janta? Hum, meu Deus do céu. Ô comadre, ô comadre, o que, que vai ter de janta aí hoje? Feijoada? Ai, que maravilha! É, vou ficar pra jantar hoje então, hein? É, feijoada? Ai, deixa, deixa eu dar uma espiadinha nessa panela aí então, deixa eu deixa só, deixa só abrir aqui. Ai, tá quente, ai meu Deus do céu, Que o dedinho aqui, ó. Ai meu Deus do céu, é isso, dá um pano aí. É, olha só quanta... Olha uma oriona de porco aqui, ué. Meu Jesus amado. Linguiça calabresa, linguiça paio. Nossa, que caldo, hein? Ai, meu Deus. Agora tô... Agora que eu fiquei com fome mesmo, hein? Meu Deus do céu. Ô gente, vocês querem jantar comigo? Eu vou ficar aqui na casa da comada. Que é pra nós jantar um pouco, né? Como pode chegar daqui a pouco, vou, pe... vou... vou filar a boia aqui hoje. Vocês querem ficar aqui comigo? Ah, então tá bom, né? Então vocês é qualquer, qualquer negócio, vocês já ouvindo música hein? enquanto eu vou, eu é, vou atacar essa feijoada aqui, viu? Isso, vai ouvindo modão hein? enquanto eu ataco a coisa boa aqui, viu? Vamos lá. Você está ligado na rádio Saudade do Sertão. Maravilha, ei, maravilha Você que tá ligado aí com a gente ó. Deixa eu falar o telefone pra você ligar pra cá, né? É, já pegou papel e caneta na mão? Então vai lá, pega papel correndo lá, ué. É, não tem caneta, vai de lápis mesmo, né? Vai de lápis mesmo Pega um pedaço de carvão aí, anota no chão, né? É, você tá no sítio, é mais fácil, tá bom? É, o telefone é da Claro, ó. presta atenção aí, ó É o 9, é o 99130. 7485 99130 7485 telefone da Claro, viu meu filho, acorda. Vamos lá, vamos continuando com o programa. Só lembra que existe Deus na hora que está doente, quando é para falar a verdade, não tem jeito. Rede Saudade do Sertão A melhor programação do seu rádio O melhor da música sertaneja Muito bem gente É pra você entrar em contato conosco É muito fácil Anota aí 16 é o código área, 9 Oito, oito, vinte e seis, nove, um, dezessete, nove, oito, oito, vinte e seis, nove, um, dezessete, é o WhatsApp da Saudade do Sertão. Vamos que vamos, vamos de música. Amigos, um abração para você que está acompanhando a nossa programação, né? Que Deus te abençoe grandemente é, e você continua aí conectado conosco, né? Porque a música sertaneja aqui na Saudade do Sertão é 24 horas, né? Lembrando a você, né? Às vezes você é ouvinte nosso aí em qualquer parte desse país ou, ou do exterior também. Você pode nos ajudar, né? Você pode nos ajudar na manutenção da rádio da seguinte maneira... É, você pode acessar o nosso canal no YouTube, é, anota aí ó, Rede Saudade do Sertão, Rede Saudade do Sertão, você vai dar uma olhadinha lá nos nossos vídeos, é, assistir os testemunhos, é, escutar as músicas lá que tem no canal, né, e a, automaticamente você está nos ajudando, né, é, o canal é monetarizado, cada vez que você acessa os vídeos você está nos ajudando, tá bom? Que Deus abençoe a todos e não se esqueça, acesse nosso canal. YouTube é isso mesmo, Rede Saudade do Sertão. Vai lá e acessa que você está ajudando aí a Rádio Saudade do Sertão a manter essa programação. Tchau, é gente! Mais música chegando! Santa, que não se cansa, e queridos, a saudade é demais, vale um abraço!